Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, trazendo para vocês mais um vídeo de exploração. Hoje eu estou aqui com meu amigo Marcelo Só e, rapaziada. e eu... ele veio lá de São Paulo e eu estou apresentando algumas lendas para ele aqui do Paraná, aqui da minha cidade. Sinistro essa casa aqui, já está olhando por fora, né? Da hora. É meio assustador, mas o local, Thiago. Sinistro. Para quem me segue no canal Thiago Furacão sabe que eu já vim aqui de dia. É uma lenda bem sinistra. Eu nunca voltei à noite aqui, pessoal. Se o Marcelo topar, a gente pode vir aqui de noite, uma hora, Marcelo. Que é sinistro. A lenda daqui é que morava um casal de senhores aí, de velhinhos, e eles acabou falecendo. Eles morreram e eles eram muito apegados um com o outro aqui nessa casa. E diz que o cara era. criava gado, ele era um cara bem, sabe, bem de vida, assim, tinha gado, tinha tudo, as coisas. E eles faleceu. E dizem que aqui ficou assombrado. Não sei se é porque eles eram apegados aqui na casa, ou o que que era. Eu sei que eles se amavam muito, um gostava do outro bastante. E diz que tem gente que passa por aqui e vê um, um cara num cavalo andando aqui de noite, de madrugada. Só ele? Sozinho. E diz que o cara some do nada, aparece do nada, então acham que é um fantasma. Vamos lá pra dentro dessa casa, mostrar tudo pra vocês, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Vou deixar o link do canal do Marcelo aí na descrição. E bora pra mais um vídeo. <música> Aí, galera, ó. Filmar, coqueiro nervoso aqui, ó. Tem um barracão lá, né? Vamos lá também. Marcelo já ligando a câmera dele, hein, Marcelo? Yeah. Vamos lá pra dentro. Lá vamos ver. Na última vez, cara, a gente teve que pular a janela, hein, Marcelo? Será que vai ter também? Opa! Você é louco, mano. Cara, Não, olha que casa ficar, sinistra, né? velho. Sinistra. Né? Pessoal, desculpa aí, mas tá ventando bastante E não tem muito o que fazer Olha o forro dela, já tá tudo destruindo aqui Tá trancado, vai dando uma olhada aí na janela, Marcelo aqui Tá trancado, galera aqui Tá trancado Ó, Tá fechado lá de dentro Tá fechado por dentro, né? Nossa, lá de dentro dá pra abrir Vamos ver essas portas aqui Aqui não vem ninguém, mano e a outra vez que eu vim já tava tudo fechado Ó, tá, tem, tem, tem até bagulho aqui, galera Olha aqui, Marcelo Tem até... Escutou um barulho? Batendo Mas foi ali dentro, mano, tá tem, batendo, o... mano. tem alguém aí? A janela tá aberta, Marcelo, ali Marcelo, tá aberto, dá pra entrar por aqui, mano. Tá? Tá. Vamos entrar? Vamos entrar. Aí, galera, ó, tamo aqui dentro da casa e olha o que a gente já encontrou aqui, ó. Tiago, Berrante. Vou entrar, hein, Tiago? Entrei. Olha o jeito que tem que entrar nessa casa aqui, as portas estão emperradas, mano. Fogão a lenha, galera, ó. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Fogão a lenha. Um tigãozinho, olha as pingas aqui. Ver se tem... Olha, galera, olha. cheio de coisa Olha aqui, Marcelo, tanto de copo. As coisas, Ó, panela, copo, tá vendo? Olha a cadeira, que sinistro, mano, a cadeira sozinha assim. Cara, aquele bionetil é nervoso, hein, velho. Mano, olha aqui, ó eu acho que isso aqui é por causa do fogão, ó. Fogão aqui, né, olha o teto. Ai, mesmo. Sinistro, né? ó. Galera, olha aqui como que tá de teia aqui chapéu é Olha lá, mano. Ô, oh, olha esse rádio aqui, mano nervoso isso aqui ó é cimento mano Olha, é cimento Você faz um nervoso nem não, só não mexe não quanto não vale uma estante dessa mano madeira hein olha o cara era palmeirense ó. Os palmeirense ó Mano, tá um medo, velho, essa casa, velho. Olha essa cama aqui, Marcelo. Olha a cama aqui, mano. Olha o tanto tomado aqui. Acha aqui é noite? Hã? Mano, nunca vim de noite aqui, velho. Acredito? Já vim de dia aqui. Olha, essa tem colchão, Marcelo. Nossa senhora, que quarto quente, velho. Olha que quarto quente, mano. Ih, é mais quente que lá. O quê? Cupinha, é de cinco. Cupina, né? mano. É. E esse outro quarto, você viu? Todos têm cama, mano. Nossa patente galera. Mano, essa casa é muito louca, cara. Olha o lustre. Olha galera, vamos sair daqui de dentro aqui que o clima tá pesado, mano. O cheiro tá ruim, né mano? Parece que você no lugar, né? Você tentou abrir lá? É, mas tá aqui. Mano, vamos sair fora daqui, vamos ver lá a outra casinha lá? Vamos lá. Você quer que eu peguei? Dar... Não, eu vou parar aqui. Quer, você quer pular primeiro? Aí você segura a câmera pra mim. Galera, olha que bagulho louco, mano. Isso aqui, não sei se é alguma coisa de espora Sinistro, hein? É, pessoal, ó. Essa é a parte do fundo da casa. Tem alguém aí? tem ninguém, não, mano. Tem ninguém que não, não tá abandonadão, mano. Galera, ó, galera, desculpa o vento aí, tá ventando muito, né, Marcelo? Tá ventando muito, cara. E, mano, olha que bagulhozinho sinistro, velho. Ele aparece de cavalo aí, mano. Então, ele aparece de cavalo aí porque ele de madrugada. Você viu lá, tá dentro? Chapéu, berrante. É, disse que criava um monte de gado aí. Então, o barracão ali, vamos dar uma olhada lá? Vamos. Será que ele é está cuidando dos cavalos aí? Mano, não faço ideia, cara. Que, que é aqui? Aqui eu não consegui entrar, velho. Ó, tem um cadeadão enorme aqui. Tá vendo? Olha, tipo assim, não vai entrar ninguém. Vamos dar a volta nele, mano. Aqui tem algum buraco, dá para nós filmar uma janela. Acho que de lá de deve ter, Ó, tem um buraco ali, mas Parece que tá sem telhado lá Parece. Lugar grande, galera tá forte Tá demais, né, mano um Susto, hein? Tá aberto, mano. Tá aberto, velho. Cara, que máquina louca é essa? Ô, toma cuidado com as caveiras, hein, velho. Que é de um monte. Olha, perigoso ter caído esse telhado aí, Marcelo. Olha aqui, Marcelo. Bagulho louco. Olha essa bicicleta ali, velho. Galera, olha essa bicicleta aqui. Sabia lá, né? Olha lá, velho. É isso aí, Thiago do Céu. Antigo. Caraca, mano. Muito bom. Curti essa bicicleta, hein? certeza que era dele. Vamos partir, mano? Vou encerrar o vídeo por aqui por causa do vento, cara. Então, Beleza? espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo, mais uma exploração. Eu já tinha vindo aqui. Vou ver se eu consigo voltar à noite que Eu ia até isso. Vou soltar no canal de tipo, Jair Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.